Notícia urgente! Agora você tem acesso a médicos clínicos gerais 24 horas por dia, sem triagem, sem filas ou burocracia. Ainda acesse clínicas, especialidades, faça exames e conte também com o plano de saúde odontológico completo. Tudo isso acessível para todo brasileiro. Clique e descubra!